Beleza aqui, quem fala com vocês é Thiago TGS na trilha em mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje, como vocês estão vendo no título, o primeiro vídeo da DT do canal, então já faz tempo que eu tenho essa moto parada aqui, tem bastante peça que tá faltando, vocês vão ver aí no, no decorrer do vídeo, mas... É, nesses dias de quarentena, a gente está tendo um pouquinho de tempo aí E vou estar tá apresentando para vocês, para vocês terem a noção de como que está a moto O que, que a gente tem de peça dela, o que está que faltando E o quanto a gente vai estar tá montando essa moto para o canal Você sabe que o povo ama DT, DT é uma moto muito top relacionada à trilha Dá um pouquinho de dor de cabeça? Dá, não vamos dizer que não Mas é uma moto muito boa, então a partir de agora fica aí com as peças que a gente tem da moto, beleza? Então acompanha aí, já não se esquece deixa o like já no começo do vídeo para fortalecer, porque tem muita gente que chega no final do vídeo e se esquece do like, beleza? Caminhão como sempre, bom trabalho aí pessoal do caminhoneiro, vamos lá ver a moto! Viu, aí Então é o seguinte, ó, vou estar tá mostrando para vocês agora peça por peça de como que tá a nossa DT. Então acompanha aí. Vamos começar aqui com, com o quadro. O quadro vai precisar de bastante conserto, tem bastante coisinha. Foi feito solda aqui, foi tirado o suporte que dava aqui, foi colocado aqui. Então tem bastante coisinha que tem que mudar nela. Tô na dúvida se eu vou estar tá utilizando a roupa original dela, da DT. Eu queria deixar la mais próximo do original, mas se caso não der... Ela já tinha uma roupa de XTZ, então eu vou ver se eu consigo providenciar uma roupa de XTZ e colocar nela, mas eu quero muito colocar a original. Aqui vocês podem ver que o quadro tem algumas modificações, arrancaram aquela chapinha que tinha que segurar o tanque, fizeram isso aqui para pôr aquela borracha. O quadro tem algumas imperfeições, ó, foi feita a quebra aqui, tem solda, tem que refazer esses lugares aqui quebrado, foi feito um reforço na balança que é uma coisa que eu vou ter que arrumar essa balança certinha, alinhar, reforçar, tudo que é parte de reforço do quadro eu vou estar tá fazendo entendeu? Isso é logicamente o principal dentro em que terminar de arrumar o resto das peças parte de roda eu vou estar tá reformando, aquela claro que tá com uma roda de alumínio atrás, a roda dianteira dela eu vou ter que colocar uma roda nova porque a roda dianteira dela eu tive que acabar desfazendo, mas estou com o cubo original tudo certinho ah, parte de suspensão, o motor traseiro dela tá bem bugado, então vou ter que dar uma preparada nele, ou tentar ver se comprar outro já a suspensão dianteira, se vocês verem não sei se pelo vídeo vai conseguir ver tá torta as duas bengalas então as duas bengalas vai ter que ser colocadas nova elas já estão vazando, né? Então duas suspensão nova, caixa de direção nova vou ter que colocar nela é, a parte de roupa, que nem eu disse que eu não tenho nada da parte de roupa, roda, vou montar as duas rodas novas, parte de freio ela tem funciona tudo certinho então o que que vai estar tá aqui Eu vou estar tá mostrando para vocês hoje Na realidade eu tenho isso que vocês estão olhando aqui Entendeu? Eu tenho quadro e motor Eu tenho dois motores Eu tenho o motor dela 180 Cinco marchas E tenho o motor da RD 135 Entendeu? Que eu vou também Os dois motores eu vou ter que avaliar Qual que eu vou utilizar Parcialmente o motor da 180 O único que tá faltando É que a tampa Quebrou a tampa da embreagem Quebrou com o antigo dono, ele não colocou o start na parte certa. E no, no tranco que deu, quebra a tampa. Isso aí quem mexe com DT sabe o que acontece. Se não alinhar direito lá, as tampas vão embora mesmo. Ó, tá quebrada, é outra tampa eu derrumar. Então a, o, a minha vontade era montar o 180, porque daí ficava padrãozinho original. né Mas se der, eu vou montar o 135 também. que Muita gente sabe que o 135 da RD é muito top para esse fundamento cilindro, eu tenho o cilindro da 180 a RX 180, só que esse aqui não vai dar esse aqui é só de um motor antigo meu mas eu tenho ele aqui mais pela questão do pistão que o pistão tem um pistão aqui semi novo ah, aqui as partes dos motores a parte da embreagem da RD cabeçote da 180 vou ter que montar aqui o cilindro da 180, esse aqui se eu não me engano ele está condenado vou ter que arrumar um outro cilindro que esse aqui já foi para a última retífica vamos ver o que a gente vai ter que bolar aí as peças, aqui são mais peças do motor mesmo, que eu vou ter que estar tá vendo se eu vou utilizar ou não. Ó, esse aqui é o cabeçotão da 180 da Rx180, tem um código aqui. Tem algumas peças aqui que eu vou ter que, que ajeitar. E a parte de escapamento que eu tenho também. Eu tenho esse escapamento cromado aqui, que está bem zoadão, mas não está furado nem nada, está filé. Tem o Yes dela, que eu acho que eu vou colocar também. E eu tenho um escapamentinho aqui, que na verdade é uma imitaçãozinha, ó, ó todo mundo pergunta como que escreve o Akrapovic, é assim ó, Akra, Akrapovic, escapamentinho aí de alumínio Akrapovic, a vontade é grande de montar a bichinha, será que a gente vai conseguir montar ela? Por enquanto ainda não vou começar a montar, eu tô fazendo esse vídeo só como o primeiro vídeo aí pra tá mostrando para vocês o que a gente tem da DT, e se Deus quiser, quando nós montar ela que ela estiver prontinha, funcionando, se Deus quiser, tem esse vídeo aqui para a pessoa ver como que foi o início dela, porque eu tenho mania de muitas vezes eu acabar pegando uma moto, reformando e só mostrando ela depois para frente, né? Já aconteceu que nem, com as outras motos do começo do canal, que eu não colocava como que era, então agora vocês estão vendo aí o que ela é, e se um dia ela ficar boa, se Deus quiser, vocês vão ver, beleza? Pessoal, é isso mesmo, só queria mostrar para vocês aí o que a gente tem da DT, se gostou desse vídeo, deixa seu like, vai vir os próximos vídeos, cada coisa que eu for fazer nela, modificar, peça que eu for fazer, a hora que eu for começar a mexer no motor, eu vou estar tá trazendo vidinhos curtos como esse, para vocês estar vendo, beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui, deixa seu like se gostou, é... se inscreva no canal para dar aquela força, tamo junto, é nóis!